A minha querida mãe, ela não teve uma vida cheia de alegria e encantamento. Mesmo assim, ela jamais odiou alguém. Acreditava em Deus e me ensinou a importância do amor. O um viver vai iluminando o seu caminho Brilhando a luz do seu destino Um soldado sonhador, uma lenda deve guiar O cosmo vai queimar, coragem e valor A vitória chegará Amanhã Você A esperança no seu coração Nobre com coragem muito intensamente Você A sua livres no azul Siga seu caminho, nunca deve desistir Leste da Sibéria. Finalmente você chegou, Yoga. Demorou tanto? Até parecia que estava com medo. Aqui começa o território das Geleiras Eternas, onde não nasce uma flor sequer. Quem são vocês para exigir que eu venha a um lugar como esse? Nós moramos aqui, Viemos das terras do Grade Azul. Terras do grade azul? Mas é impossível! Sempre ouvi que o povo daquelas terras desapareceu séculos atrás, após um período de frio extremo. Pelo visto, algum de nós sobreviveram. Somos guerreiros místicos, sabe? Somos os Cavaleiros do Gelo os Guerreiros Azuis! Meu mestre me falou sobre os Cavaleiros de Gelo diz que são os guerreiros mais poderosos da mitologia nórdica. Seus punhos são capazes de perfurar o céu e seus golpes arrasam montanhas. Seu poder é superior ao dos cavaleiros de do bronze. Mas ele não disse que eles estavam vivos. Junte-se a nós ou irá morrer. Mas eu sou um cavaleiro de Atena. Se recusar, teremos que te matar. Matar? Ora... Vocês são um pouco arrogantes demais, não acham? Se eu não estiver errado... Seu plano é invadir e dominar todo o hemisfério sul. Os cavaleiros de Atena te preocupam. Por isso quer se liar a mim. Já que entendeu tudo, não tenho mais nada a dizer. Tome isto! O oh, diamante! Atingindo um pelo pó de diamante não sofreu nada. Yoga, nós vivemos há anos nestas terras geladas. Você espera me impressionar com seu fiozinho de nada. Vou repetir mais uma vez: junte-se a nós ou irá morrer. Hã? O silêncio é a sua resposta? Receba isso, Yoga! Impulso! Azul! Até que enfim você acordou. Eu sou Natácia, filha do Senhor das Terras do Grade Azul. Natácia? Isso mesmo. Por quê? Não é nada. Obrigado por cuidar de mim. Na verdade, eu lhe devo desculpas pelo meu irmão. Então você é irmã do Alexei? Isso mesmo, Yoga. Por favor, proteja meu pai do meu irmão. É? Se Alexei voltou ao Grade Azul é para matar meu pai. Matar? Nosso pai reuniu todo o nosso povo e decidiu não expandir o reino para evitar qualquer conflito. Mas Alexei não concorda e acha que devemos viver como grandes soberanos, senhores de muitas terras. Meu pai expulsou Alexei faz cinco anos. Hoje ele voltou ao comando dos guerreiros azuis. Tenho certeza que Alexei quer se livrar do meu pai e tomar seu lugar. Yoga, por favor, você é a única pessoa capaz de vencer meu irmão e seus guerreiros. Não deixe Alexei matar meu pai. Eu suplico, se isso acontecer, eu vou me matar. Eu suplico. Natasha. Se continuasse governando assim, nosso povo morreria nessas terras geladas. Chegou a hora de levar nosso povo ao lugar que merece. Quem se opuser a mim, será eliminado sem a menor hesitação. Mestre Alexei? O Ioga já acordou? Sim. Ótimo. Eu suplico, se isso acontecer, eu vou me matar. Eu suplico. Calma, Natácia. Por maior que seja a ambição de Alexei, ele não vai matar seu próprio pai. Ioga! Sou eu, Ioga! <risos> Jacó? O que faz aqui? Ai, ai, sou eu que te faço essa pergunta Você sumiu sem avisar Todo mundo está te procurando Nossa vila entrou em pânico Por quê? O que aconteceu em Corrotec? Os cavaleiros do gelo apareceram, destruíram tudo no caminho E disseram que nossas terras são deles Se a gente não for embora, eles matam todo mundo O quê? Você nunca está por perto quando a gente precisa Droga, se eu tivesse minha armadura Foi o que eu pensei, por isso eu trouxe pra você É mesmo a armadura de cisne. Já acordou, Yoga? Saiba que poupei você porque quero lhe dar uma segunda chance. Já resolveu se juntar a nós? Já não disse que sou um cavaleiro de Atena? Prefiro morrer do que me juntar a invasores como você. Bem, você é um grande guerreiro. Que pena. Espere, Alexei! Você quer que eu te poupe? Não. Sua irmã Natasha está muito preocupada. Por favor, eu peço que não mate seu pai. É tarde demais, Ioga. Eu já parti aquele velhote ao meio. O quê? Não devia se surpreender, Ioga. De qualquer maneira, você vai ter o mesmo destino. Espere, Alexei. Se sua irmã souber disso, vai se matar. Alexei, preste atenção. Sua irmã vai morrer quando eu souber disso. Sabe o que vai acontecer se a gente te largar no deserto gelado? Dois cristais de gelo vão cobrir o seu corpo e você morrerá de frio em menos de três minutos. Yoga! Desde quando essa armadura está aí? Não importa. Ataquem! Ah, turbinão de gelo! Yoga! Jacob, vá procurar na taça. Yoga! Espere, Alexei! Yoga, você consegue ser impiedoso? Inclemente a ponto de matar qualquer um? Eu posso ficar assim se for necessário para matar você. Que belas palavras. Não senti a menor hesitação. Esse não é o mesmo frio. ataque com uma só mão. Alex, como pode matar seu próprio pai só para conquistar terras que nunca foram suas? Vai pagar por isso com a vida! Execução Aurora! Esse foi o zero absoluto? Eu não sabia que a energia cósmica de Ogre era tão grande. Meu mestre ensinou os segredos da força das geleiras eternas. Além disso, quanto maior minha determinação, mais o meu cosmo se eleva. Yaga! O quê? Aconteceu uma coisa terrível! Natácia foi sozinha para o meio da nevasca! Não! Ela não viverá mais do que três minutos! natácia. Idiota, por que você fez isso? Natácia! Natácia! Ela está respirando. Ainda podemos salvá-la? Natácia, eu sinto muito. Por favor, perdoe-me. Vamos voltar para casa, Jacó! Vamos. Espere, Yoka, Por que você não me matou? Para você poder meditar sobre o que fez pelo resto da sua vida. Mas acima de tudo, eu não queria eliminar o último motivo que Natácia tem para viver. Além do mais, eu também perdi minha mãe. E ela se chamava Natácia. Eu vejo repetida em seu olhar Nem mesmo a chuva triste que caiu apagou Olhando o seu rosto sem querer lembrei Do sorriso que hoje você mostrou É sua mão pra eu segurar Quero mais te ver chorar, eu te escrevi essa canção alabala. Vem aqui e me lembre quem sou eu. Vem aqui e me lembre quem sou eu.